Oh, hidromel, porra Você acredita Essa que bebida... a boneca do Alec chama Mel? Boneca sexual, mano, dele? Você acredita que quando você postou esse primeiro vídeo aí da namorada do Alec Eu tava muito bêbado, mano E, <risos> e eu bêbado? o vídeo bêbado. Não, juro por Deus Ô, oh, viado, você fica bêbado, aonde você fica bêbado? É, onde eu estiver bebendo É, o pessoal <risos> dele, né? É porque ele é tão fofinho, eu não imagino ele bêbado Mano, eu achei que era uma mulher de verdade, mano na thumb, você viu que é a mulher de verdade. Mano, é, eu abri. O... Eu não lembro se eu cheguei a abrir o vídeo e ver, mas eu. Eu lembro que eu comecei a mandar pra todo mundo assim falei, gente, o que que é isso? O <risos> que, que que é isso? A namorada do Alec? Porque eu nem lembro qual foi o primeiro vídeo que você postou com ela. Que eu falei, caralho, que porra, é essa aí depois... Não, eu também achei que quando eu vi primeiro no, no Instagram, a primeira foto eu pensei que era de verdade. Mano, parecia, velho. Já parecia um pouco assim. É, os olhar... filtrinhos é. Se você olhar de relance, parece que é. Nossa, mano. Ai, caralho. <risos> Se olha de relance, parece que é de verdade. Ainda mais eu tava loucão. Daí eu falei, mano. É uma. O Alex tá namorando uma menina que parece. Uma Você não boneca. sentiu ciúmes? Um pouco, né? Eu fiquei indignado. Daí eu comecei a mandar pra todo mundo. E aí a primeira pessoa me respondeu e falou, mano. Isso aí é uma boneca, né? Deu não, mano. Depois Daí, que você foi depois que eu fui ver que era uma boneca, mano, eu fiquei mó sem graça. Eu falei... É, tá zoando, né, mano? Lógico que eu sabia que era uma boneca. Eu falei sabia porra não, nenhuma. Não sabia nada, mano. Achei que era... Mas, mas, mas muita gente acreditou. Pela thumb mais, né? Porque parecia, qualquer um filtrinho lá que parecia um corpo humano. Mas mano, eu bacana. acho que eu fui um pouco além se pá, que eu dei uma olhada no vídeo e eu achei que no vídeo era <risos> Nossa, uma pessoa... Nossa, <risos> Ah, o Lucas, ele tava um pouquinho alterado, né? Ah, mas foi uma zoeira que eu arrumei essa boneca aí. Pô, foi é muito difícil, bom, mano. hein, mano? Vocês são de arrumar tipo... essa boneca? Ela veio da China, caralho. Foi ela aquelas realista? Tive que pagar o transporte dela. O transporte da China até aqui era por quilo, mano. A boneca tem 40 quilos, que é um corpo humano mesmo. É uma assim. boneca mesmo. Tipo 40 quilos de... o bagulho. Foi caro trazer pra cá, mano? Caro quanto? Não, pra falar. Ah, Paguei 9 falar. mil de frete, mano. Jura que eu? Porra! Zóio, meus parabéns, velho. mano. Mano, você é um herói. Ah, mano, é uma coisa revolucionária, né, mano? Que eu falei, mano, nenhum YouTube trouxe isso pro Brasil. Mas qual que é? O que, que essa boneca. Tem nome essa tipo de boneca? Ah, na Não. China eles usam, mano, ela, tá ligado? Usam Tem ela? gente que até apaixona minha boneca, casa. Nossa, tá de palhaçada Não, só pesquisar no Google, mano Vê aí, boneca humana da China Nossa, tá de palhaçada Não, é sem zoeira, Nossa, mano Nossa, tá, tá mentindo mano. Mas é tipo, eles usam de boneca inflável, assim? Dá é, você... tipo isso, mano Dá pra você fazer amor Só que, amor... tipo, essa daí é meio real Os cara pegou o bagulho e personalizou como a boneca humana, mano eu não tava tá tão louco assim, então Você namoraria alguma boneca dessa? Ah, não sei se eu teria sentimento, mano é difícil, né, mano? Não, ah, mas só um pente... Acho pente que quem tiver sentimento por isso, muita gente vai falar que é, que é louco, caralho. E o que não, não... Ele não teve sentimento. Não, não, tudo bem. Ele mas... criticou eu por trazer isso, carai. Ah, não, não... você comprou sem ele saber? É, eu falei, é uma surpresa pra ele. Eu falei, mano, vou arrumar uma mina pra você. Você cheguei. falou mesmo, na moral, que é. arrumou uma mina mesmo? Mas ele tava desconfiado já. Ele falou, mano, nada a ver. Como você vai arrumar uma amiga? <risos> Ô, mano, pra mim? nada a ver, mano. É, Para é que, que sair, possível. mano. Não, mano. Sai aí, mano. Vai vazar, mano? De...